Fala, galera minimalista, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo desse canal que a gente vai reagir a alguma coisa que o colaborador Tomás trouxe para nós. Tomás, já manda um oi, já fala o que você trouxe para nós reagir aí. Olá, pessoas. Então, eu trouxe um vídeo que é uma pessoa organizando um armário de cozinha, mas não é bem um armário, é sabe aquelas dispensas assim que o pessoal... Que você vê em filme americano, que é uma porta e tem um guarda-roupa dentro da porta, assim, quase as um cause. Tipo, só que é na cozinha isso aí. Tipo uma dispensa, mas um. Tipo, é. Uh -huh. vamos, vamos ver aqui. Já coloquei no tempo que você falou pra mim três minutos. Ah, então a gente pediu pra pular ali porque ela fica explicando. Sim, sim. Detalhes, a, gente a gente vai não vendo detalhes em inglês, né? E então vamos ver a, pra, a parte prática do negócio, Vamos né? é pra Pra ação. Nossa senhora, já, já começa com aquela baguncinha. E assim, eu acho que assim, eu vou falar assim, a maioria das casas de todo mundo que assiste é assim, tá? É, tá assim, no momento tá assim, se não tiver é porque você é, recentemente organizou, tá? Então, assim, oh, não, não, tá, não tão... tá tão bagunçado, mas ainda tá bagunçado, tem muita coisa, né? Eu, não, geralmente, eu não compro tanta coisa assim, eu compro pra semana a compra, então, assim, é menos coisas que eu guardo. E já não pra onde comer. Ah, é uma porta mesmo? que É, é tipo uma dispensa, é... mas é uma dispensa diferente, um pouco a gente usa aqui. Você vê que... É, é tipo um armário mesmo, mas só que é uma, é uma porta padrão ali. Como é. se você tivesse um outro ambiente, só que você entra lá e é Aham. Só um detalhe, nos Estados Unidos é tão comum, você compra as casas, as casas já vêm com os eletrodomésticos. Você vê que os eletrodomésticos são as coisas mais lindas, tipo geladeira gigante. E não são pessoas ricas, milionárias, sabe? É, é, é normal isso. Pra nós, isso aqui é quase impossível comprar uma televisão, uma, uma geladeira desse que é o preço de um carro. Mas pra lá é bem, bem tranquilo, porque a casa já vem, às vezes, geralmente, você aluga, a casa já tem os que... Aprendi isso vendo irmãos a Zalma. <risos> tá tirando tudo pra separar, eu acredito, né? É, tipo assim, pra saber como, como que ela vai montar. Eu não sei se ela vai desmontar tudo pra montar tudo do, do início, ela, tá é, ela, vai dar, ela vai dar uma geral Ah tá, ela dá uma força pro canal dela O vídeo da, da original vai estar tá Na descrição também, tá? Pra vocês quiserem assistir é. Sem os nossos comentários Mas eu não recomendo Vocês com a gente ah, com, com os comentários é muito legal né? É mais legal, pô, a gente ah. tá vendo junto, assistindo junto Se tiver almoçando, se tiver jantando Ou estiver sentado, relaxado na sua mesa Na sua cama, no seu, no seu sofá Curte com a gente A gente, a gente pode estar tá falando besteira Pode, a maioria das vezes é, é mas, é, mas a gente tá aqui pra se divertir junto, tá? Pra descontrair. E, e posso dizer assim, com todas a, a, a certeza, que eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque é uma coisas que eu gosto de ver. Então mais também, acho que gosta também, né? é o cara misturado também nessas coisas de, de, de organização, decoração. Agora eu vou, agora eu vou entregar a patroa, é. ela vai ficar brava, mas não tem problema. Não tem problema. Que é assim, eu sou o cara que arruma as coisas em casa. E, e ela, ela vai é ela vai não, e vem, não e vem, lá e vem. Trás, sabe? Você ah, tranquilo. As mulheres vão ficar bravas comigo, mas ó, eu não faço <risos> essa zoeirinha com ela, tá? Mas vocês <risos> é só com ela. Não. Faço, por isso que furacão tem nome de mulher. Porque é. ela não passa na atrás. Vem destruindo senhores. tudo, vem destruindo tudo. Tomara que ela organize essa geladeira aqui, que tá bem bagunçada. Tomara. Esse cantinho da geladeira. Isso foi que ela tá tirando tudo e tem muita coisa. A gente, às vezes, nem percebia que tinha tanto, mas atrás, uma coisa empilhado um dentro do outro, tem muita coisa. Aí, acha umas coisas que, não, que tava perdida, né? Isso aí acontece muito comigo, quando vou organizar um armário, falo, ah, oh, isso aqui tava aqui. Ixi, bateu, ó. Tô... Dá, bateu. Tá, tá, aí, tá motiv... <risos> mas, mas tá motivada, porque toda hora ela dá uma olhada, dá uma respirada, tipo, nossa, meu Deus, quanta coisa. E vai tirando, vai lotando a cozinha. Pra você ver como cabia coisas dentro desse armário. gente né? já acha que é pequeno? Ah, não. um armário você tem uma dispensinha. Aí vai ver tinha 10 milhões de itens. É que a prateleira dobra o espaço. É essa verdade. Gente, ele vê na vertical ali e fala, ah, não tem tanto. É beleza. verdade. Não, hein? Ele ainda não tirou umas coisinhas. Eu não sei se ela já considera que já estava organizada essa parte. Da pioca. Ela tem uma fry ali, acho que uma, uma panela de arroz, alguma coisa assim. E você vê, tipo assim, a casa não é, não tem, não segue o estilo de decoração minimalista pelo que eu vi. Mas tem uns tons brancos ali, uma coisinha ali. Mas é uma casa normal, assim, não tem pretensão nenhuma de seguir uma decoração específica. Mas não não era, é não quis não é nem mais a decoração Sim, é, sim é questão é, da organização né? É, exatamente Vê que não tava tão bagunçado Não era um negócio uhum. exagerado Só que tinha muita coisa sim. E eu, assim, eu posso estar muito errado No que eu vou falar agora, tá? Mas eu acredito que ela não seja Uma pessoa especialista em organização Ela tá fazendo por ela mesma Do jeito que ela acha que fica legal e tal Então, assim, às vezes a pessoa... Tem medo é, de organizar? Tanto que tem... ela tá até... Tá ela pensando, é, tá pensativa, que... tá, tá um pouco Poxa assim... Só a ela... cabeça ali umas três aí, É, né? será que isso aqui eu coloco aqui? E muitas vezes quando eu vou organizar uma coisa, como eu também às vezes não entendo de muita coisa, eu vou colocando as coisas e falo, não, peraí, isso aqui é melhor põe em outro lugar, e troca no lugar, no né, final das contas. Eu começa de um jeito e termina totalmente de outro. E tem uma bagunça lá no fundo, eu não sei se foi o que ela levou para dar a dispensa para lá, ou se já tinha essa bagunça aqui atrás... Vai ter uma bagunça. Resolver dentro da casa toda. E tem muita coisa, hein? Concorda? Olha isso. Não, bicho, Olha isso. Bem. Olha as duas pias o doguinho no chão, descansando, relaxando. Trabalha pra mim, humano. Pra minha casa ficar bonita. É legal que assim, ó, quando você tá organizando, muitas vezes você vai perceber que algumas coisas fazem menor Não sentido. Não precisa de mais... tá ali. É, porque Ele se você fala... Fa... Assim, então você não precisa mais, você não vai usar, ou já tá vencido, tem a coisa ali, coisa de cozinha, às vezes você tá até vencido. É, né? às vezes você tá... Você, você tá livrando. Isso. E você não compra mais aquilo. Assim, é, exatamente. Não porque comprar, você não tô... É, e você tá, tipo assim, há um ano sem organizar um lugar, vamos supor. Quando você vai pra lá, seus, seus gostos já mudaram. Você vai organizar, você já mudou tudo. Então você vai, vai tirar aquilo que não faz mais sentido. Tá sofrendo pra apertar o parafuso. Para é. ah, fez tipo uma escadinha para poder colocar os, organizar certinho. Isso é legal. Não sei se ela fez, se ela comprou e montou. Ficou bem bonito. É, tem um manual ali, ela compra. Ah, verdade, tem toda nas... razão. Não tinha nem tentado. Isso tem uma cara de IKEA que é. É. <risos> Mais uma vez. Ela não sabe o que fã, faz. De... Ela... Mas olha só. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, onde é que eu vou Sim, pôr né, isso? Pro... Por que, que eu comprei isso? Ué? Então eu ah, eu acho que ela percebeu que ela montou errado. Mas tudo bem. Você tá perdoado que eu já fiz muito isso. Quem nunca? Né? Quem nunca montou tudo e falou assim, ops, troquei o lado. Ah, olhando assim pela casa, pela decoração também, algumas coisas é legal. Tem umas coisas bonitas, assim, de bom gosto, bem escolhidas. A pia branquinha ali, para também tipo, dar uma guarda de peso e tal. A pia parece que é preta por dentro, pressão. Ah, parece, parece que sim. É legal, isso é diferente, nunca tinha visto. É, geralmente é inox, né? Preta é interessante. É. Ah... Tipo, se você não tiver usando, um encaixa embaixo do outro, né? E, e aí, quando você, você abre, eles ficam mais bacana. Tem outro ali, parece que aqui do lado, né? Que assim, acho que já é um outro. Ela tinha só comprado mais pra poder organizar melhor. Isso é legal, porque como é por andares, né? Tipo assim, por altura, você consegue enxergar uma coisa no fundo. Essa Aham. ali, ó, quando é ela tá usando latas. E as latas são mais ou menos todas do mesmo tamanho. Aham. Ia ah ficar um monte de coisa naquele ah, dia atrás, você não ia ver. Sim, legal, né? Isso é uma solução legal para pra gente fazer em casa também, implementar, né? Nas, nas nossas casas. Não sei onde a gente acha isso aqui, mas possivelmente acha algum de plástico, alguma coisa assim. Porque no Brasil. Tá outro tá. Já Por exemplo, lá. É, lá. A gente já sabia como funcionava. E você vê que quando eles abrem, um encaixa no outro, que meio que assim, não deixa soltar um do outro. Legal, a Olha, eu, eu não tenho certeza, mas acho que se ela encaixasse o outro nesse aí também... Dava, faria, né? É. Aham, também acho. Talvez não daria largura aqui, né? Não sei. Me parece que assim, ela falou assim que não terminou completamente, mas que já tipo, aos poucos ela vai mexendo, mas tá tudo bem. E é isso aí. Organiza de um jeito, se não der tempo de fazer tudo, faz um outro dia e tudo mais. É. Ó, oh, uma coisa interessante que ela fez, que todo mundo pode aplicar, que é as ideias dos cestos. Então sim. tá tudo separado, tipo, ao tipo de produto, sim, sim. sim, fica mais fácil. Você não tem que ficar mexendo ali dentro né? você pode ah, tirar o cesto, mexer exatamente. Ali dentro, e volta. E... Principalmente o que tá lá em cima. É exatamente, porque você não mais consegue, mais é essa, não... você puxa o cesto e vê aí embaixo, depois você pode de novo. E aqui, assim, um adendo, você não precisa se preocupar tanto com a decoração dentro de uma dispensa. Pode ver que, que é aqui, um... ó, uma caixinha tá diferente da outra, tá tudo bem. Não, não me incomoda isso aqui. Na verdade, o é até melhor estar agora ali, né? que tá organizado, né? O importante é, é, é funcionar bem. Sim, tá. É fácil de, de você ter acesso às coisas que você precisa. Mas se você for socando tudo dentro do armário e vai ficando coisa pra trás, Sim, tá? vai sumindo tá pra que trás e isso, é isso. Traga, vence, estraga, vence, se perde. É. E assim, a palavra certa seria categorizando, né, tá, tá, tá categorizando corretamente as coisas, eu acho que é o fundamental isso. E mesmo que talvez ela não seja uma pessoa organizada ou alguma coisa desse tipo, ela conseguiu fazer muito bem, complementou ali o que ela precisava e tal, organizou, meus parabéns pra, pra minha senhora aí que foi empenhada em, em fazer essa faxina dentro do, do closet, da, da, da dispensa dela. Mesmo que você não tenha dispensa, que nós não temos, mais usamos o armário. Dá para usar muita coisa, muita ideia legal para implementar também. A gente sempre aprende com esses vídeos, por mais, às vezes, bagunçados que eles sejam e tal, a gente aprende muito no final das contas. E eu acho que é isto. O vídeo completo vai estar tá na descrição para vocês, tá? Eu gostei bastante, tive bastante, bastante ideias, tá? Por mais que eu seja um vídeo de decoração, a gente tem mais ideias para organizar o no nosso armário, né? o no nosso dispenser, serve para utilizar também o do guarda-roupa, alguma coisa desse sentido. Você gostou do vídeo? Tomás? o que você achou? Eu Bom, gostei mas... do vídeo, achei interessante. É, eu diria até mais para vocês aí que conhecem pessoas que são especializadas em organização, indica aí para a gente quem que vocês gostariam que a gente reagisse aqui. Legal, bacana, já deu uma sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, que eu gostei também. A gente está trazendo, fazendo bem para trazer bastante vídeo para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessa temporada de reacts que a gente está fazendo aqui. Curta, compartilhe, não deixa de comentar e de se inscrever principalmente nesse canal, que a sua ajuda é muito importante para nós, o seu comentário também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.